Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de Capricórnio. Antes, um recadinho. Como não podemos estar juntos na semana passada, estou trazendo hoje uma leitura mais profunda, mais extensa, um pouquinho mais demorada, tá bom? Então, vamos lá! Vamos saber como está o momento de Capricórnio e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. Desprendimento. E vamos complementar com esse outro tarot. Deixa eu só colocar mais para cá. Porque eu vou tirar bastante cartinhas. Já vou deixar até por aqui, para trazer mais ao longo da leitura. Capricórnio, é o momento de se desprender do que te falam, seja bom ou ruim. no sentido de se preencher de si mesmo, dando um distanciamento natural do que vem de fora, e não se prender aos rótulos que dão a você. Pode ter alguém te cutucando, abalando seu equilíbrio emocional, então analisa, observa, se mantendo neutro sem sair do seu trono, da sua segurança, e se preciso for, tira um tempo para você, dando um descanso para sua mente. É uma fase de controle emocional e sabedoria, analisando onde movimenta sua energia e onde deposita o seu amor. mostrando até onde vai o seu limite e assim as coisas caminharão de modo eficiente. Rainha de Paus é independente, age com coragem e vibrando luz para a alegria e conforto ah, dela e dos demais. Você pode se soltar dessa situação parada, mudando o ângulo que está enxergando e seguindo seu coração e a sua intuição para ampliar o seu horizonte e realizando tudo o que você quer realizar. E vamos trazer mais cartinhas. Tem um trabalho interno aqui, nos sentimentos mais profundos de momentos de dor, para que você consiga colocar amor onde havia conflitos, fazendo uma transmutação. E se desprendendo de todos os medos, de ataques externos, do que as pessoas vão ou não falar de você, se você seguir o seu coração e as suas vontades. E situações que não foram legais te destruíram por dentro, te fazendo mal e perdendo o sono. Aqui mostra a solução e clareza chegando e você tendo uma compreensão maior de que não precisa segurar certas situações com medo de perder. Se desprender internamente vai além disso. Após todos os momentos difíceis, o sol vem mostrando dias melhores e alívio para o seu coração. Vai ter luz, calor, momentos alegres chegando e te fortalecendo. Para que você sinta algo novo nascendo através do seu poder interno e conexão com a energia criadora. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Então, vamos lá.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 Até o próximo vídeo e gratidão!